Boa tarde pessoal, nesse vídeo tutorial vamos mostrar como utilizar a plataforma SEI para emissão de certificado de conclusão de curso, de participação em ligas, declaração de participação em eventos, projetos de extensão e vamos utilizar o recurso de gerar circular para emitir vários documentos ao mesmo tempo ou vários certificados ao mesmo tempo. Então iniciando, novo processo, iniciar processo. Vamos escolher o processo emissão de certidões e declarações. Se não tiver aparecendo para vocês, basta clicar em mais aqui. E começar a editar aqui. Emissão vai, vai aparecer emissão de certificados e declarações. Na especificação, eu vou colocar... Esse, projeto aqui, esse processo aqui eu criei para emissão de certificados da Liga X, então vou colocar isso na especificação. Classificação do assunto já está aqui, 914, gestão de eventos, emissão de certificados. Interessados não vou colocar nada, na verdade interessados vão ser todos os alunos que vão receber o certificado. Observação da unidade também não vou colocar. Vou marcar como processo público e clicar em salvar. Aqui ou aqui.